de energia elétrica, todo mundo sabe. Agora, uma casa de steel frame pode atrair raios, pode dar choque, pode ficar mais energizada. Como é que isso funciona? Eu vou te explicar aqui. Então ficando nesse vídeo que esse é seu especial Casa Rasa. Essa casa de mais de mil metros quadrados que a gente está fazendo aqui na Praia Rasa em Búzios, Rio de Janeiro. Meu amigo, isso aqui é só qualidade o é padrão. Fica comigo? Eu vou te explicar por que você não vai morrer na nessa casa e por que ela não vai atrair raios. Como é que funciona? Então o primeiro ponto que você precisa entender, gente, o aço é condutor de energia elétrica. Sim, tá? Do que tá passando. Só que o primeiro ponto que você precisa entender, uma obra de steel frame, ela é toda feita de aço. Só que o certo dela é a gente aterrar a nossa estrutura. A gente está nesse momento no segundo andar. Então, a gente faz um aterramento lá no primeiro. Daqui a pouco eu explico com Paulo. E como é que é esse processo de aterramento? Primeiro ponto, né? Por exemplo, eu tenho essa casa toda de aço. Como é que a gente faz a prevenção de raios, né? É, descargas atmosféricas. A gente na estrutura lá em cima do telhado, tá certo? Aqui a gente tem todo o telhado com isso a gente tem o pé. A gente normalmente precisa botar uma hastezinha. Sabe aquele para-raio que a gente vê nos filmes? Que tem aquele galinho assim, sabe? É um galo, sei lá, uma bruxinha o bichinho fica girando, que a gente vê nos filmes. A gente bota um negócio desse na nossa cobertura. Esse negócio, ele vai estar tá, aparafusado na minha estrutura de aço. E aí você vai falar, Helena, como assim? Porque o para-raio atrai-raio. É, o para-raio atrai-raio. Só que o que que acontece? Não só atrai-raio, o mas ele gira uma proteção. Mas qualquer coisa que você tiver, né, o que que acontece? A energia vai passar pelas paredes e ela estando aterrada lá embaixo. Como é que é o aterramento? Eu, literalmente, o mesmo material, basicamente, que eu da dash de cobra, né? A gente vai ter, só que vai ser um cabo. Eu fixo ele na minha estrutura, puxo o rabicho e cravo na terra, um metro de profundidade, normalmente. Dessa forma, eu fiz o aterramento minha estrutura. Tcharam! É só isso. <risos> Exatamente. A gente aparafusa. Né, a uh, uma haste de cobre puxa em terra dessa forma, a gente vai estar tá fazendo um aterramento da nossa estrutura. E aí, quando tiver uma descarga atmosférica e etc, e tal, o que, que vai acontecer? A energia sim vai passar por toda a estrutura de aço, mas como ela, ela, como ela vai estar tá aterrada, né, como ela vai estar tá aterrada. Você não vai puxar essa energia para você. você precisa entender também que a energia elétrica ela é preguiçosa. Então o que, que vai acontecer? Ela vai estar aterrada, ela vai ser energizada. Você pode até encostar aqui, mas você não vai levar o choque. Por quê? A eletricidade é preguiçosa. É mais fácil ela caminhar pelo aço do que por você, ser humano. Entendeu? A gente é muito mais denso, a gente tem líquidos, a gente tem fluidos. A gente não conduz também a eletricidade quanto o aço. Então ela vai continuar caminhando pelo aço, mas ela não vai passar para você, porque ela é preguiçosa. E não é à toa que, por exemplo, quando a gente vê esses uh, filmes de mágico, então, por exemplo, vou, vou falar a minha idade aqui, né, gente? Vocês vão fazer quanto conta, quanto, quanto, quantos, quantos anos eu tenho, mas lembra aquele programa do Mr. Hemmer? Lembra que tinha um mágico e ele entrava numa gaiola e ele segurava na barra e aí ele não tomava choque? Era porque a gaiola dele estava aterrada. <risos> Literalmente era isso que ele fez o um sistema, né? O que a gente chama de gaiola de Faraday Não sou a mais entendida, tá certo? De energia elétrica Não sou eletricista Mas isso foi sempre o que eu estudei, né? Pesquisei e sempre me ensinaram Então a energia vai ser preguiçosa Eu posso tocar na minha estrutura Porque se ela estiver aterrada é direitinha E aí depende do tamanho da casa até a quantidade de aterramento, os pontos de aterramento Né? Isso aí o engenheiro, né? Eletricista, ele vai fazer a conta para você Não sou eu mas o que, que vai acontecer? Ela tá andando aterrada direitinha? Você pode encostar aqui, minha filha. Pode estar posto, passando a corrente que for. Mas você vai estar lá, plena. Tipo o Mr. M. Né? Tocando na gaiola e ficando <risos> em Fez sentido? Você já sabia sobre isso? Se você não sabia, se você ficou ainda mais curioso. Gente, foi o que eu falei. Pesquisa lá sobre gaiola de Faraday, sistema de aterramento. Que você vai ver que é muito mais simples e muito mais seguro até do que uma casa de alvenaria, gente. Ah, eu não tenho mais perigo de morrer Você tá vendo só como é que fica? Se você curtiu esse vídeo, não deixa de dar aquele like Se você não está acompanhando o nosso especial Casa Raia, Essa casa maravilhosa com búzios, Vai lá, bota o sininho, ativa a playlist e vem comigo assistir Grandes beijos e te vejo no próximo vídeo, viu?